meu nome é João Nilo Buriti, eu sou coordenador junto com o professor Fábio Lozano da Colômbia e a professora Eliana Rod de Cuba do GT é, religião, neoliberalismo e pós-descolonialidade. Nós uh, trabalhamos nesses três últimos anos com essa temática, o grupo já vem de anos anteriores, mas houve um aumento significativo do número de pessoas participantes no GT e uh, com uh, esse aumento também uh, se tornou mais complexa a coordenação das atividades fomos muito afetados pelas uh, mudanças que aconteceram por conta da pandemia, e, mas mesmo assim conseguimos uh, realizar um trabalho uh, satisfatório. Uh, o, nós organizamos o nosso trabalho em função de sub-eixos temáticos, que foram o eixo de gênero, o eixo de interculturalidade, o eixo de populismo e laicidade, o eixo de neoliberalismo e o eixo de identidades territorializadas e meio ambiente. Tudo isso como forma de transversalmente eh, enfocarmos os temas eh, do GT que basicamente tem a ver com o impacto que uh, o avanço do neoliberalismo, não apenas nas instituições, mas também na, no cotidiano, na cultura das sociedades latino-americanas eh, eh, produziu nas últimas décadas, e as ferramentas analíticas novas que nós precisamos eh, incorporar, perspectivas novas de análise para compreender o impacto eh, desse fenômeno religioso, sobre o fenômeno religioso, mas também do fenômeno religioso. E em torno disso, então, nós organizamos algumas atividades eh, já no contexto da pandemia eh, a, na forma de lives, eh, fizemos, organizamos conversatórios, lives, eh, a partir de cada um desses eixos temáticos que eu mencionei. Eh, organizamos em novembro de 2021 um seminário internacional virtual, que contou com uma participação bastante importante de pessoas, tanto do mundo acadêmico como de ativistas do campo das religiões e ativistas do campo dos movimentos sociais que têm interface com a religião, discutindo as temáticas do GT. Nós organizamos a programação desse seminário virtual, também na base desses subgrupos temáticos que foram mencionados. E uh, após isso, nós sacamos a partir dos, uh, dos conversatórios alguns boletins e uh, preparamos e continuamos a preparar publicações. É, que é, envolvem tanto artigos em revistas é, científicas como também a publicação de livros eletrônicos que vão nos permitir é, rapidamente é, chegar a um público mais amplo, incluindo aqueles que já foram alcançados pelas atividades do GT. Nós tivemos também uma mesa organizada na Conferência do Claxo em, eh, eh, no México, que tentou eh, eh, explorar esse tema da descolonialidade, que continuou sendo um tema bastante desafiador para o grupo, eh, embora nós tenhamos identificado o tema como relevante para nós, eh, foi percebido como esse é um tema que ainda demanda bastante discussão e bastante aprofundamento. E... Uh, nós estamos uh, planejando ainda um evento de encerramento que ocorrerá este ano uh, e que terá como foco o, uh, a temática do racismo como uma outra temática que, uh, que se fez muito evidente nesses uh, debates que foram realizados. Além disso, houve alguns tipos de incidência realizadas por membros do GT, mais do que pelo próprio GT, e que diz respeito às conexões mantidas com atores religiosos, com movimentos sociais, e em alguns espaços, digamos, de debate público que membros e membras do nosso GT têm ocupado. E, nesse sentido, nós temos percebido, e para concluir, não apenas o sentido de culturas de competição, de isolamento ou atomização social, mas também no sentido da de respostas e de formas de mobilização que têm surgido em torno de organizações religiosas ou de atores religiosos para enfrentar os desafios que esse, uh, esses impactos e essas transformações têm produzido.